E aí pessoal, beleza? Olha só quem brotou aqui no canal, rapaz. Donkey Kong do Nintendinho. Olha que classicão. Pra quem não conhece, é o Fernando Brasileiro e este é o RetroGames BR 3.0. Vai, Mario, vai, Mario. Onde é que pula? Aqui. <risos> tá pegando fogo, bicho. Eita. O foguinho. O foguinho. Vai, vai. O foguinho tá vindo atrás de mim. Não, sai Sai Ah, droga O foguinho, foguinho tá me perseguindo Pera, vamos de novo Ah, ele sobe essa escadinha pela metade? Ah, não, desce, desce Vai, vai, vai, Mario Só o foguinho que sobe aquele bagulho Corre, Mario Aí, vamos pegar o martelinho Esse troço gasta, será? Ah, para! Eu quero subir! Gasta, não! Eita pomba! Não, o barrinho desse de escada também! Eu achei que ele só caía! Eita pomba! Vai, Mario, vai, Mario, vai, Mario! Corre, corre, corre, corre! Corre, Mario! Agora vamos vou agilizar aqui antes que o foguinho vem atrás de mim! Aí, agora sim. <risos> não, ele jogou um bichinho atrás de mim. Que <risos> macaco nojento. Nossa, credo, game over já? Ah não, vamos mais um. Esse game over foi muito rápido, rapaz. Não, não, eu quero chegar no, quero chegar no Donkey Kong lá, rapaz. Uma vez eu vou ter chegar nele. <risos> é de bronca. Vai, Madi, corre, corre, corre, Madi, corre. Corre, corre, corre, corre. Ai, meu Deus. Ah, não vai descer aqui, né? Ah, rapaz, agora sim. Ai, susta. Ah rapaz, eu tentou jogando o bagulhete de novo, hein? Ah moleque, agora o mar tá ralado. Eu só não consigo subir ainda. Aí, ah, agora ferrou-se. Olha ah, ali, rapaz, eu vou chegar na princesa. Cheguei! Passei de fase! Ah, moleque, chupa! E agora? Eita! O que que é aquilo? Parece umas molinhas Tem um guarda-chuva aqui Isso aqui é pegável É só pra ganhar pontinho Ué? Alguma... Eu não entendi Eu não entendi acho que é o foguinho que me matou O foguinho tá ali não, cai de outro fogo de novo Tá, pera aí, aqui tem, tem que ter um lance esperto tem, tem que ser menos burro do que eu tô sendo Pera aí, vamos de novo Vai, boneco. Sai daí, foguinho Nossa senhora, rapaz eu, eu achei que ele caísse um pouquinho mais pra frente não, na, na queda é direto pro... Para o infinito e além, tá? Vamos vamo, vamo tentar de novo. Se eu passei, passei uma vez, eu passo de novo. Vamos tentar pelo menos essa segunda fase, rapaz. Tá pensando o quê? Pessoal, se inscreva no canal dê aquela força. Donkey Kong! Esse aqui é um jogo mítico, né? Pra quem gosta de, de games e tudo mais, jogos antigos. Para quem já viu aquele filme Pixels do Adam Sandler. Aí, sabe? NÃO! Ai, mardito! Desviei do de um outro, véi! Vamos de novo, vamos de novo, corre, corre Corre, corre, corre, corre, corre, corre! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Mario, vai, Mario! Vai, Mario! Ah, moleque! Salve, Mario! NÃO! AAAAAAAA Mario! Tropei uma barreta, Mario burro. Eita, pô, tá acabando as vidas! Resume. Vai de novo! Vai Mario, vai Mario, vai Mario, vai Mario! Vamos ser mais rápido que os barril! Aí! Ai caramba! Não levanta, Mario! Oh meu Deus do céu! <risos> que tristeza! Game over. Cara, tem que ser um pouquinho pra jogar esse trem aqui. Vamos mais uma. Vamos mais uma, vamos mais uma. Donkey Kong! Olha ali, rapaz. Donkey Kong do mal. Ele tem quatro barris, mas não, não acaba nunca o barril dele. Vai, Mario. Os efeitos sonor que você piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, Aí. É que nem aquele... E aí, Mário, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma marreta pra me defender. Ele vai dar uma marretada na barata dela. Ele vai dar uma marretada na barata dela. Toda vez que eu cheguei <risos> Que susto. A barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu cheguei em casa. A barata da vizinha... O barril da vizinha tá na minha cama. Diz aí, seu Mário, o que você vai fazer? Eu vou comprar um barril pra me defender. Droga. <risos> Ele vai dar uma barrilzada na barata dela. Ai, é, rapaz, que droga, Eu achei que ia passando, não passei. Vai de novo. Ó, quem é jogador mesmo, assim, profissional, pega as dinâmicas de... dos barril, porque deve ser extremamente padronizado. Ah, maldito, não deu uma barrizada nessa ideia! Então ele deve ser extremamente padronizado e decora e vai pelo caminho mais rápido certo. Eu sou panguena, sou boca aberta, eu faço do jeito que der e deu. O que será que eu... Olha, o que será que tem dentro do barrilzinho que vira um espírito de fogo do Teste Royale? Ah, meu Deus! Ai, errei pulo! Não, errei o pulo no final! Mais um game! Não, mais uma chance, mais uma chance. Mais um, mais uma. mais uma Mais uma chance. Será é que esse jogo, 1981, cara? Esse, esse jogo é mais velho do que eu. Olha que tá difícil de jogar um jogo mais velho que eu, hein! 88 é uma época boa de jogo. Aí os décadas de 90 são muito bons também, rapaz, pensando que. Eu me aí. aí, agora tô, tô perdendo medo de pular dos barril, rapaz. Sobe, sobe, sobe. Não! Me tranquei na escadinha. Vai de novo, vai de novo. O, o Mario ele sai de dentro de um barril de óleo. Que ali o, os tonelzinhos, vão o barril vai caindo direto até o. O óleo onde ele pega fogo? Ah, Jesus. Esse direcionalzinho me engana. Ah, vai cair em cima de mim? Não. Ah meu Deus. Não, Mario Pum, não é, o Mario que é burro. Não é o que é burro, tá? É o Mario que é burro. Que tristeza. Vai, vai, vai, vai, vai, Mario. Nossa, passei uma vez só dessa fase, tá doido. Só vergonha da profissão Aí, sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Agora já, ah, que susto Aí, rapaz, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe que Susto, aí, rapaz, passei de fase A última vida, né? Ou seja, qualquer qualquer rachada que eu der aqui já era pra mim. Ué? Eu não posso ter uma queda muito grande, será? Eu morro de queda no mario! Morro de queda no mario! Tá doido. Ah, pessoal, mostrei aqui pra vocês o Donkey Kong clássico. O primeiro jogo do Mario, se, se até onde eu sei não é o jogo do Mario, né? é o jogo do Donkey Kong O vilão da título Ao game, espero que vocês estejam curtindo Esse aí não sou eu jogando, esse aí é a máquina jogando Será que ela ensina Dicas e tudo mais Ó, Pegou uma marretinha Só que falta a máquina vai dar Vai dar a morta fácil aqui pra gente Ó, Deixa gastar a marretinha Na, na beira da escada Ó, Pode ver que não tem, não tem feito sonoro, é a máquina jogando não, a maquininha morreu. <risos> Rapaz, não é só eu. A maquininha também foi pro saco. Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Muito obrigado. Por se inscreva no canal Brasileiro. Se inscreva no canal do Instagram, Se inscreva aqui. Já falei demais. E até a próxima.